O Guerreiro da Esperança, Ryu, que dominou o Hatuko com seu próprio esforço, se concentra agora para a batalha que vem. Ele tentará descobrir novas formas de apelação. Ele é todo diferenciado virado no Jiraiya. Um apelão do baralho. This is the path of my e aí pessoal, estou enfrentando um Ryu nas ranqueadas Vem afobada assim não, vem afobada assim Vem tranquilo, vem tranquilo Estou tentando uma oportunidade para fazer os meus golpes Vou acabar quebrando ele O cara chegou foda, olha, tem que ter oportunidade de dar o pilão ali eu tô vermelho pra você. Né? Como assim, cara? Tô meu golpe Meu, esse will tá demais. Ele tá muito rápido. Fora do normal. Oh. Sangue. <risos> oh aí no meu agarrão vai bate de novo em mim para você ver aí não deu certo <risos> eu ia agarrar de novo meu que que esse cara tem hum, gente não para Pô, vai, ganha isso daí, vai. You lose. Round 1. Olha, o cara não para nem um instante. E dá tudo. Para quieto. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é muito policiado. Rápido, virado pra desgraça. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é sério. Ou então você comprou o meu e o seu? Eu não posso jogar? mas eu perder meu, meu gold. Muito bem, cara. É o momento que a gente liga o PlayStation e deixa tudo pra lá. Vai jogar outro dia, pra recuperar os pontos. <risos> já Aconteceu isso com vocês também, não? Né? Caramba, o cara não para. Tudo, todo golpe que você dá não tá funcionando. Que cara mais idiota. E vê se para com essa besteira. Eu tenho que ganhar pelo menos vai. vai. You lose. Então pessoal, é bom você jogar com um adversário que saiba mais que você pra aprender. Mas no momento é importante. Quando você vê que está perdendo muito, desliga o seu videogame. É isso. Tchau!